Curso Roubo Milionário Que curso é esse, gente? O que esse curso ensina? Esse curso ensina a fazer um roubo pela internet? Um roubo milionário? <risos> Pessoal, meu nome é Breno Quintanilha Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo, tá? Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui porque por incrível que pareça Eu fiz uma pesquisa na internet Uma, uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave E eu fui pesquisar quantas buscas mensais tem o nome do curso robô milionário Tá? O nome do curso se chama Curso Robô Milionário. E, cara, tem mais de 100 pesquisas mensais, pessoal que entendeu errado, o pessoal pensa que o nome do curso é Curso Roubo Milionário e pesquisa no YouTube para saber o que, que é isso, o que, que esse curso ensina, um roubo? Será que o curso ensina um roubo? <risos> Sendo que o pessoal entendeu errado. Pessoal, o nome do curso não é Roubo Milionário. Esse curso do João Pedro não ensina... Você a fazer nada fraudulento, não é nada disso, tá? Se você viu algum anúncio dele aí na internet mostrando que ele ganha mais de 100 mil por mês e entendeu que o nome é roubo, não, tá errado, o nome é robô, tá? E com respeito àqueles resultados que ele gravou lá, mais de 100 mil reais por mês, aquilo sim é verdade, tá? É verdade e eu vou tentar te explicar rapidamente, o que esse curso Robô Milionário do João Pedro? O que ele ensina? Como que pode um garoto tão novo igual o João Pedro estar tá ganhando mais de 100 mil reais por mês? Que mercado é esse que ele trabalha e o que ele faz para estar tá faturando isso? Será que funciona? Será que eu vou ganhar 100 mil reais por mês também se eu comprar o curso Robô Milionário? Gente, o João Pedro, antes de qualquer afirmação que eu vou fazer aqui, eu conheço já o João Pedro já há um bom tempo, tá? O cara trabalha com internet marketing já há alguns anos, entendeu? E essa estratégia que ele ensina no curso dele, que é o curso Robô Milionário, ele ensina você a trabalhar como afiliado, tá? Se você não sabe o que é afiliado, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo, eu explicando já o que é um afiliado, tá? E como que o João Pedro ensina você a ganhar dinheiro sendo um afiliado, porque esse é o conteúdo do curso, ele ensina você a ser um afiliado de produtos digitais e produtos físicos. Tá bom? E eu explico mais ou menos como que funciona isso, não vou falar mais aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá? Então a técnica que o João Pedro aprimorou para ele estar tá gravando esse curso é justamente a técnica do Manichat. Manichat é um site, tá? Ele ensina isso dentro do curso, passo a passo. É um site onde você programa um robô. Esse robô, ele, é, ele, é um, ele funciona como se fosse um autoresponder, né? É, no curso ele vai ensinar você a criar uma fanpage e vai ensinar você a gerar tráfego, visitas nessa fanpage. Só que essas visitas já vão ser de pessoas interessadas em querer comprar o produto que você vai estar tá vendendo. Esse produto você não precisa comprar, você não precisa investir nenhum real para se cadastrar na plataforma que esse produto está. Essa é a grande mágica de ser um afiliado, você não gasta nada. Você consegue estar tá ganhando dinheiro com um produto que você nem compra para revender. Essa, essa é a mágica total desse negócio, tá? Então, para ele ter tido esses resultados, ele tem já uma vasta experiência nesse mercado e ele utiliza esse robô. Esse robô, né, que é esse site, ele ensina o um passo a passo de configurar isso junto com o seu Facebook, com a sua fanpage, as pessoas vão chegar na sua fanpage e vão querer comprar um produto de você. Quem vai vender é o teu robô, tá? Sendo que esse robô ele não vai responder sozinho. Quem vai programar essa sequência de mensagens automáticas é você, e para isso que serve o curso Robô Milionário. Esse robô, esse curso, ele ensina você a programar esse robô para fazer respostas persuasivas para a pessoa que te chamou na sua fanpage comprar o produto. Tá? Então esse robô, ele gera venda para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um funcionário que você não precisa pagar, é... a ferramenta é grátis, você não precisa pagar um funcionário para estar tá fazendo isso para você, é 100% grátis, até, até a ferramenta é grátis, para você se afiliar ao produto é grátis, tá? O único investimento que você faz é o investimento do curso, que vale a pena, para você aprender essas técnicas. Porque não é só aprender a utilizar o Manichet, você tem que aprender a gerar o tráfego, tráfego de pessoas que querem comprar o produto que você está promovendo naquela fanpage, tá? Você tem que aprender a fazer uma sequência persuasiva, não é qualquer sequência que você vai botar ali que vai fazer venda. Se você quer vender todos os dias, a sequência tem que ser aquela sequência que o João Pedro ensina dentro do curso, tá? Então, o único investimento que você faz aí praticamente é no curso. Então é isso, gente. É mais ou menos isso. O curso ensina você a ganhar dinheiro pela internet com o um mercado milionário, tá? Por isso esse nome, Robô Milionário, é um mercado milionário que está debaixo do seu nariz. Depois que você fazer o curso, você vai ver que você já viu anúncios parecidos com esse na internet e que você não entendia como que era feito e agora você está tendo a oportunidade de fazer e ganhar dinheiro com esse método também. Mas isso não quer dizer, gente, que você vai começar o curso e vai ganhar 100 mil reais no outro mês. Não é assim, tá? Se você conseguir os seus primeiros mil reais no primeiro mês, cara, fica feliz. No segundo mês, 3 mil reais. No terceiro, 5 mil. Tudo vai depender de você, tá? Eu, hoje em dia, ganho de 10 a 15 mil com esse método. Todos os meses, tá bom? Por isso que vale a pena você estar estudando, você estar investindo. É um investimento o treinamento, beleza? Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo. Tá? do site oficial do curso Robô Milionário. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, que eu vou estar tá te ajudando, cara. Eu vou estar tá respondendo as suas perguntas se você deixar aqui embaixo. Tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e eu te vejo aí em um próximo vídeo. Valeu!